Bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez eu lhe convido a falar a respeito de percepções sociais, mais especificamente sobre os termos das piways De uma maneira bem resumida, as pílulas fazem referência ao renomado filme Matrix, e transformam as escolhas em remédios para enfrentar o caos na sociedade, ou transformam as escolhas em drogas para atordoá-los e fazerem-nos dependentes de uma prisão imaginária. Sendo a primeira escolha de cor vermelha que representa a realidade nua e crua, e a segunda a azul que representa o conforto na ilusão, fazendo uma vista grossa ao que está acontecendo. Mas, ok, sei que você provavelmente já conhece estes termos. E então sabe do que eu vou te falar, não é? Na verdade, apenas direi o que eu diria a um amigo, que é para não se destacar com esse conhecimento. Pois, não é vantajoso para ninguém esbanjar algum conhecimento que não tenha boa aceitação com os demais. E que na ótica das pílulas... A maioria ainda estaria em transe, e dessa maneira você não seria agredido, mas com certeza seria boicotado no seu meio social, pois uma pessoa desperta dos desejos e das prisões mentais, simplesmente não consegue mais aderir a um grupo. Forçando-o a escolher entre o caminho da Redpill, o despertar doloroso, ou entre a Bluepill, o de alívio tranquilizador. E é finalmente isso! Agora as pílulas estão em suas mãos, e as escolhas são suas. E espero que faça a escolha que lhe couber no coração. Lhe desejo uma boa escolha nas suas perspectivas de vida. E um grande abraço, você merece!